E aí, galera, belezinha? Mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo, eu vou falar sobre solitude, né? Sobre aqueles momentos de introspecção. Aqueles momentos que você está com você mesmo. Muitas vezes é difícil a gente estar tá num, numa situação somente você e você. E estar, so, estar sozinho mexendo no celular não conta como você e você. Quando eu falo você e você, é você sentado somente com seus pensamentos. Nada mais. Processando as informações que você escutou, amadurecendo ideias também, principalmente quando você gosta de ler, quando você gosta de ver opiniões diferentes, perspectivas diferentes. Quando você tem discussões com pessoas, e quando eu falo discussões, eu não estou falando de briga, mas de conversar com alguém, ou até mesmo de você falar algo, tipo, você fazer uma recapitulação das coisas que você falou Ultimamente, semanalmente ou mensalmente, é melhor semanalmente que a memória está mais fresca, né? Você lembrando de conversas que você teve, coisas que você falou, coisas que você viu e o que aquilo representou na sua vida, né? Quando a gente fala de solitude, a gente pensa em alguém sozinho, ali, triste, sem companhia. É totalmente o contrário. Quando você está bem com você mesmo, eu acho que a maior liberdade é quando você se sente mais com a potência do mundo. É quando você está bem com você mesmo. E por que eu falo isso? Porque não existe aquela necessidade. Não sei se já aconteceu com você, acontece com várias pessoas. Tem épocas que a gente quer sempre estar com alguém e quando a gente está sozinho, a gente se sente mal. Porque a gente não quer estar com os próprios pensamentos. Está num momento assim um pouco conturbado da vida e você... Caramba, eu estou com minha cabeça muito louca, tá dando muitas voltas. E sempre que eu fico sozinho, sem distrações, eu volto a pensar nisso e isso acaba com o meu dia. O objetivo, como sempre, é que a gente pratique as coisas que trazem benefício para a vida da gente. Algo tão simples como você se controlar quando você está em um, lo um local. Pode ser até mesmo no metrô, no esperando o ônibus, dentro do ônibus. E você resistir àquela tentação de mexer no celular, de consumir um conteúdo porque você não quer ficar sem fazer nada, né? Naquele ócio. Pensando na vida, nada mais. Quando você vai treinando pouco a pouco com essas coisas, vai aumentando o nível de aceitação que você tem de ficar com você mesmo. Durante a pandemia em 2020, foi muito difícil para muitas pessoas. Muito difícil. Eu tranquilo com isso, porque eu já estou acostumado a estar por minha conta. Eu gosto demais de estar por minha conta. Eu me amo de uma forma impressionante. Então, quando eu estou comigo mesmo, eu me sinto muito bem. Eu não, não preciso estar com outras pessoas. Se eu estiver com outras pessoas, maravilha, é ainda melhor. Mas tem muitas vezes que você quer estar somente com você mesmo e você se sente bem com isso. Eu acho que muito também, você viajando, né? A vida de nômade digital, você se acostuma a conhecer pessoas, a ir embora, a desapegar, você ficar mais tranquilo com as coisas. Você tem muito tempo com você mesmo, viajando, pensando na vida. Então, você se acostuma a estar com você mesmo. E a pandemia veio assim e Bah, toma na cara de todo mundo que não consegue passar 10 minutos com os próprios pensamentos. Então, muita gente sofreu durante essa época. E eu acho que foi uma tapa na cara que fez muitas pessoas se darem conta do quanto precisam trabalhar nessa parte interna, nessa parte de você ter uma conversa com você mesmo sobre as coisas que acontecem na sua vida. Sobre o que você está pensando, sobre fazer na sua vida. Tudo! de você estar com você e estar bem com você. Muitas pessoas recomendam também meditação. Eu já fiz meditação, gostaria de praticar mais meditação. É muito bom. Recomendo aí, se vocês quiserem fazer um intensivo de meditação, de fazer o Vipassana, que é um, um retiro de meditação durante dez dias. Depois que eu fiz isso, mudou muitas coisas na minha vida. Fiz duas vezes. A primeira vez foi um desafio gigante. A segunda vez, eu já sabia o que é que eu ia encontrar, então foi muito melhor mas as duas vezes se aproveitou bastante. Gostaria de ter mantido o meu ritmo de meditação, mas eu acredito que eu me sinto bem comigo mesmo e tá tudo certo. Sempre que eu consigo né, fazer meditação, tem um tempo ali para meditar antes de dormir ou quando eu acordo, 10, 20 minutos e você... medita, pensa na vida, ou não pensa em nada também. Tem vários tipos de meditação. mais importante que a meditação também é de você ter a gratidão, de você reconhecer o que está acontecendo na sua vida você ser grato por isso. E isso te traz muita satisfação, mesmo que você não medite. São coisas que vão aumentando né? Aquela, aquele prazer que você tem de viver. Eu venho gravando vários vídeos aí sobre temas em geral. O bom dessas, dessas, desses vídeos assim, aleatórios, falando sobre temas variados, é que são coisas que você conversa muitas vezes com muitas pessoas e tipo, caramba, seria tão bom ter um vídeo sobre isso. Né? E a partir desse vídeo, você começa a considerar Vários pontos. que caramba, é verdade. Né? Eu não passo muito tempo sozinho, assim, eu não passo muito tempo comigo mesmo. Até mesmo cozinhar para você mesmo. Tipo, eu tenho o maior prazer do mundo de cozinhar para mim mesmo. Mas, tipo, eu, eu me sirvo da melhor forma possível. E você vai conhecer pessoas também que, tipo, vai falar Ah, é pra mim de qualquer jeito. Eu faço de qualquer jeito. É pra mim mesmo. Eu não sou muito fã disso, porque você tem que se tratar bem também para tratar bem outras pessoas. Você se cuida para cuidar de outras pessoas. Geralmente, né? Tem pessoas que não se cuidam nada e cuida de outras pessoas também. Não é aquela coisa de você tem que se cuidar primeiro para cuidar de outras pessoas. É mais ou menos, né? Tipo, geralmente sim. né? Bom, O ideal é você estar tá bem com você mesmo e aí sim você cuida de outras pessoas. Mas ainda assim, tem gente que não se trata bem, não, ou seja, não, não, não se coloca em primeiro lugar, não se cuida e simplesmente sacrifica a vida para estar tá cuidando de outras pessoas e estar tá sempre querendo ficar bem na fita com todo mundo. E a gente tem que ter um tempo para pensar na vida, né? Pra, um tempo de ócio, que é super importante, que a gente já não tem hoje em dia. É muito difícil a internet, o celular, notificação, pessoas, atividades, imediatismo, tudo rápido. É muito acelerado. Quando você para, senta, você na mesma hora já está já pensando em alguma coisa para fazer. Já aconteceu de, com você de estar tá num, num restaurante e você está com alguém? quando essa pessoa vai ao banheiro, você na mesma hora pega o celular porque você não, não consegue ficar sem fazer alguma coisa. Se bem que você não fazer nada é fazer alguma coisa. Você está naquele momento de ócio, de reflexão, de introspecção. Então é bom praticar isso. E eu falo que o grande ponto positivo dessa época é que não existe uma melhor época para você se capacitar, de você fazer uma diferença. E eu falo isso porque porque tem muitas distrações. E se você conseguir, se você conseguir se livrar dessas distrações, de não ficar tão dependente de notificações, de celular, de tudo ali, tudo acelerado, você vai descobrir uma vida totalmente diferente. Você vai se ver em situações que antes você pensaria que seria chato, desde você estar sozinho em casa, de você cozinhar sozinho, de você ver um filme sozinho, de você sair para um restaurante e comer sozinho, porque tipo muito estranho para muitas pessoas você ir comer no restaurante sozinho. E você ir para o cinema sozinho. A pessoa fala, ah, eu já fui para o cinema sozinho. eu falo, hum. mas ver filme de ação não conta. Eu falo assim, tipo, ir para o cinema sozinho quando você vai ver um filme romântico, um filme que geralmente é um casal que vai para ver esse filme, né? É um filme mais para casal. E você vai sozinho. E você se sente bem com isso, não tem nenhum problema. Você não sente aquela necessidade de estar com alguém para fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. Essa independência de você poder fazer as coisas por sua conta, não depender de outras pessoas, é muito bom. E não é que você não vá depender de outras pessoas. É claro que todo mundo depende de todo mundo. Em um certo ponto. Mas ao que eu me refiro aqui é de você. Eu quero sair para fazer exercício, e caminhar, eu quero correr, mas meu amigo não vai comigo, então eu não vou, porque eu não, eu, não, eu não gosto de ir sozinho. Eu prefiro estar com alguém, toda hora com alguém. E cara, você tem que estar bem com você mesmo, treine isso. Você tem que praticar, entendeu? Não é, não é fácil você estar com você sozinho, você e você, quando você sempre está acompanhado, você sempre está com pessoas, você sempre está vendo para fora, né? Você não está vendo para dentro. Você não está vendo o que está dentro da sua mente, analisando. Você não está com você mesmo. Você está sempre vendo o que está acontecendo. Quando a gente se vê numa situação que a gente está vendo a própria vida, naquele momento de reflexão, de introspecção, de solitude, que você está bem com você mesmo, você está fazendo aquelas reflexões, você pode se assustar com muitas coisas que foi o que aconteceu na, na pandemia com muitas pessoas, de, caramba, eu não sabia que eu dependia tanto de estar com outras pessoas, eu não sabia que... É, eu era tão insuportável de tipo, estar comigo mesmo, eu não me aguentava, eu tinha que fazer alguma coisa para me distrair, eu não conseguia estar com meus pensamentos. A meditação entra muito nisso também, de você ter mais controle com seus pensamentos. Leiam sobre isso, ok? Vejam aí na internet, leiam livros sobre, sobre isso, sobre solitude, sobre você estar com você mesmo e não é aquela solidão, ok? Ai, tão pobrezinho, coitado do coitadinho, tá sozinho ali. Porque às vezes você vê pessoas que têm tantos amigos, tantas amigas, a pessoa pensa né, que aquela pessoa tá bem, né? Mas na verdade tá, tá um lixo a vida. E pode ser também que esteja bem. Mas o que realmente importa é o que está dentro da mente das pessoas quando elas estão sozinhas. Quando você está na sua cama, com seus pensamentos, e o que é que tem na sua cabeça? Quando você vai dormir, o que é que você pensa quando você está sozinho, por sua conta, sem consumir nada? E às vezes tem uns pensamentos muito loucos, né? Que você meu caramba, como é que eu estou pensando isso? Nossa, como é que eu... ou seja, eu não vou alimentar isso na minha mente. Sempre que alguém fala de alguém, ah, essa pessoa está fazendo isso, aquilo... Lá, lá, lá. eu falo... Continua sendo ser humano. Então, literalmente, se você é ser humano, tá todo mundo nesse mundo, todo mundo tem uma mente, as pessoas pensam várias coisas, todo mundo está suscetível a ter pensamentos variados, de estar tá numa situação que por fora parece que tá uma maravilha, mas por dentro tá ruim. Ou que por dentro tá uma maravilha, você tá se sentindo super bem. Mas por fora, as pessoas pensam que você tá triste, você tá mal. Mas você tá bem com você mesmo, você tá super bem com você mesmo. Esse é o meu ponto aqui desse vídeo: que vocês treinem essa capacidade de estar tá com os pensamentos de vocês, de não ter medo de ficar sozinho, sozinha, de passar um dia inteiro sozinho somente com seus pensamentos, caminhar na rua, até mesmo sem escutar música. Eu fiz essa, esse, esse teste, é muito diferente. Quando você caminha escutando música, você caminha sem escutar música, você se dá conta de várias coisas. Tem aquela questão do mindfulness, né, de você estar tá fazendo tudo consciente do que você está fazendo, que é muito difícil, né, tipo... É um tipo de meditação ativa que você pode estar caminhando, você tem noção, você sabe que seu seu passo está tá lento, você sabe que seus braços estão, estão se movendo, você sente o vento, você sente tudo. né? Você começa a ter uma, uma percepção completa do que está acontecendo ao seu redor. Do seu corpo também, tipo, neste exato momento, uma coisa bem simples que acontece na meditação né? Vipassana, né? É, e outras meditações também é a questão das sensações do corpo. Então você fala mais como assim, Felipe? Agora nesse momento seu coração está batendo, mas você não se dá conta que seu coração está batendo. Eu estou conversando com você aqui agora e não estou pensando no meu coração batendo. Mas se eu parar um pouco, aí eu escuto um helicóptero passando. <risos> se eu parar um pouco, aí eu começo a sentir meu coração. E se você se concentrar um minuto, dois, cinco minutos, dez minutos, você vai sentir seu coração de uma forma que você nunca sentiu antes. Tudo está acontecendo, é nada mais que você se, é, foque nas coisas que estão acontecendo ao seu redor e dentro de você também, os pensamentos que você está tendo, autocontrole. Então é muito importante essa questão de você estar tá bem com você mesmo. Porque é aquela coisa, numa relação, você, se você é uma pessoa que está sempre bem com você mesmo, bacana. Se a outra pessoa, seu parceiro ou parceira tá sempre bem com ela, com ele mesmo, que não depende de você a felicidade dessa pessoa, não depende de você, maravilha. Vocês se juntam e crescem juntos, mas o crescimento não vai depender dessa pessoa, né? Tipo, se você não estiver, eu não cresço. Não, eu continuo crescendo, mas a gente se ajuda a crescer mais rápido, porque agora somos dois. A gente vai trabalhando com, com, com as forças, né? junto as forças. Mas não é que sem você eu vou cair, entendeu? É tipo, você tem que ter aquela independência para você conseguir as coisas na sua vida, entendeu? Desde coisas pessoais, como coisas profissionais também, de tudo. Então é super importante isso e você tá bem com você mesmo. Eu volto a falar que é uma te dá uma segurança impressionante. Porque quando você não tem a capacidade, você ainda não, não treinou isso de você estar tá bem com você mesmo, você muitas vezes está com companhias que não... não Você sabe que não são a melhor companhia para você, mas você entre estar tá com essa companhia que não é a melhor e está sozinho ou sozinha, você prefere estar tá com essas pessoas. Quando você está bem com você mesmo, você começa a ser mais seletivo com as pessoas que você você está, entendeu? Com que, o que você vê, o que você consome. Seus pensamentos são diferentes também, você começa a ter mais autocontrole, porque você já se acostuma a estar com você mesmo e a processar suas ideias. Então, gostaria de saber aí os comentários de vocês. Como é que vocês se sentem com vocês mesmos? Como vocês já passaram um dia somente sozinho, com vocês mesmos. Um dia sem celular, um dia sem consumir, sem falar com um montão de gente na internet, né que hoje em dia você tem que falar com todo mundo no, nas redes sociais, né? no, nos aplicativos de mensagem, Se você não falar com alguém, Parece que você morreu, não tem mais aquela coisa de, ah, eu não falei com essa pessoa há quatro, cinco dias, dias, uma semana, duas semanas. Se você passar um dia sem falar com alguém, é tipo, nossa, aconteceu alguma coisa, você morreu, tá tudo bem aí, não sei o quê. Então, vai criando também essa necessidade de sempre estar ali reportando: opa, tudo bem, eu tô, tô por aqui, não sei o quê. E se você não vai falar com essa pessoa, você tem que falar, Ei, eu vou estar um, um tempo aí sem conversar, né, eu tô precisando de um tempo para mim ficar comigo mesmo, de meus pensamentos. Então, como é que vocês fazem isso, neste momento? Vocês se sentem bem com vocês mesmos? Vocês estão treinando isso? Vocês já, já se tornaram bons nisso? De estar com você mesmo, com a sua própria companhia? Você conhece pessoas que não conseguem nunca na vida estar com elas mesmos, Porque se ficar com elas mesmos, tipo... se sentem tristes? Depressivas? porque não aguenta os próprios pensamentos. Deixa aí os comentários, gostaria de saber de vocês. E se você tiver algum livro aí para recomendar sobre o assunto, deixa aí nos comentários também, beleza? Valeu, grande abraço, fui!